Então, quantos filhos a pessoa deve ter? Nenhum. Ela tem que descobrir que não existe esse ser. Aí é o que vai acontecer no mundo vizinho? Vai aparecer o um casal com um filho, seguindo a vontade que tem que ser. Mesmo. Isso quer viver sem preocupação. Uma então, pessoa que fica programando isso, programando aquilo, programa tudo. Ela, ela fica, ela, ninguém quer estudar a verdade, ela, ela vira um, um computador ambulante, programando coisas. Nunca dá um certo aquela programa, né? É sempre programando e nunca dá certo é Sempre com um problemas é? Quando existe o quê? Uma mente divina que já programou tudo De forma impecável não, não sou eu o autor dessa frase A base toda do autoconhecimento É viver sem preocupação Não importa que o segundo aparente existir Se ele está bom para nós, ótimo Vamos detectar, curta a vida, que a vida é curta. Aparentemente falando é isso. Curta a vida, que a vida é curta. Ou seja, a aparência ela é transitória, mas vale a pena ser disputada como um princípio. Ninguém vai sair por aí, o mundo é só dentro de mim, o um absoluto, ou ficar dentro de uma caverna, meditando. Está perdendo essa diversão. E nunca mais se repete. Isso sim, é transitório. Qual é o valor do transitório? O valor do transitório é não se repetir Qual é o valor do real? Saber que transitório é transitório São esses dois valores Quem souber trabalhar com esses dois valores, vai ver bem tá? Então o, o valor do transitório é não se repetir Bom ou mal, ele é aparente. Nós estamos no absoluto. Quando ele está é, sendo visto como transitório, porque existe uma verdade por trás disso, que é Deus, que está sendo mesmo a ação do tudo, passa a repetir essa harmonia para nós, e nós vivenciamos isso, é o tal do Vale a pena curtir, eu estou dizendo, por, pelo fato de nunca se repetir essas experiências. A pessoa brinca de ser pai, não sei quem, filho não sei de quem, a avó não sei de quem. Ela brinca de ser chefe, não sei de quem. É brincadeira isso daí. Nós somos realidade cósmica. A dimensão da nossa mente é a onisciência, não é uma programação humana. de crenças. É a onisciência que é o um fator de, de avaliação nossa. É, conhecendo a onisciência que nós temos a certeza De que vai surgir a cada agora um auto-suprimento Não é preciso ficar armazenando nada Então eu aconselho que as pessoas que têm as coisas Elas devem aproveitar as coisas tendo a consciência De que o suprimento é o eu interior Não é ficar colecionando bens é, que as corroem, onde as classes corroem Os herdeiros agradecem. Aí, o roubo do carro se torna transitório, se torna transitório... Então, é tudo transitório. É tudo transitório. Então, se a pessoa tem consciência de que é o transitório ele é irreal, que o real é o nosso auto sofrimento é absoluto, o carro não deverá ser roubado. Se for roubado, vai ser substituído pela mesma consciência. Que é o que está na Bíblia, né? em três dias, vou reerguerei. Destruireis esse templo, dias O número 3 na Bíblia significa uma verdade absoluta ali. Onde tiver um número 3 na Bíblia, significa que naquela passagem há uma verdade absoluta expressa. O que significa isso? O Jesus falou também, né? Se tiver covarem a túnica dê também a capa. Não é... O cidadão humanamente bom que fala assim ah é Coitado, ele é ladrão, eu não sou Eu vou dar isso mais para ele coitado, eu, eu, Antes eu estar na minha posição de poder ser roubado que estar na posição de ladrão Isso daí é o ego humano funcionando O que, que é o eu real funcionando? Saber que eu sou ou um Nada mais além de mim existe Quando ele é aparência Pode passar um, um ladrão Pode passar 10, 50 Aquilo é uma parte aparente Está me enganando como se fosse real Mas não é então é aquele caso de olhar de cara para ele, a cena toda, internamente aguardar né, essa, essa mudança interna da oração. Então, Enquanto nós estivermos achando que o ladrão é ladrão, nós perdemos o quê? Nós perdemos, aparentemente, a noção de unidade. Se eu não tivesse perdido, eu seria o um ladrão agora. Se eu sou um com ele, então eu também estou roubando meu carro, eu não posso reclamar. Então, os acontecimentos, por isso que eu disse que os acontecimentos visíveis mostram o, as falhas da, da meditação onde estão. A base toda a percepção da unidade. e Perceber essa unidade significa viver essa unidade como real. Né? É aí que é a coisa fica interessante. Então, por exemplo, eu sou, como todo mundo aqui, o mesmo eu. Então, nós todos somos suprimos de tudo que precisamos. Tá. Quando eu venho aqui eu trago uma, uma folha dessa, vamos supor, essa autora escreveu esse texto em inglês Escreveu lá para o pessoal dos Estados Unidos Quando as pessoas é, assistiram é, ou compraram esse coleto, a compra desse coleto foi o um suprimento para a editora E talvez para ela, não sei Ela funcionou como suprimento da mensagem quando eu tirei a cópia para fazer aqui, isso aqui serviu de suprimento para a pessoa do Xerox que não tem nada a ver com esse negócio, aparentemente falando. Mas existe uma... é um todo em ação. É isso que nós estamos é, a gente precisa habituar a aceitar. Não existem ações isoladas. Existe um todo. Mas esse todo não é aparente. Ele é absoluto. Se a gente ficar falando aqui, aquela pessoa que tirou a cópia, ela é o Cristo. Se eu falar como pessoa humana, não é, porque a partir do momento que entrou no terreno humano, se ela tirar uma cota por exemplo, mal tirada, eu vou falar que Cristo tirou uma cópia, é percebe que nós não podemos misturar Deus com a aparência, a verdade é essa daí, Deus está numa, aqui mesmo, numa dimensão que a mente humana não capta, diz que a meditação com esforços é perder tempo. Não é com esforço mental que se medita, é receptividade, ciente de que a consciência iluminada é a única que está aqui e que é a nossa. Aí sim, com é um silêncio, a consciência iluminada é a minha, ela abranja o infinito. Então é meditação e noção de unidade ou onipresença. Enfim, é a mesma coisa, né? Eu acho que vale a pena gravar, quem puder é só. Pronto. Acho tem, que Tem a minha aqui, ó. Quem mais tá faltando copa? É? Yeah. Olha, isso aqui tá faltando, um ó. É aí que tá. Olha, tem umas que chegaram chegar depois, se é. chegar depois, dá uma olhada, um aqui pra um. Outra coisa que eu notei foi o seguinte, que, que tem... Tem muitas pessoas que estão meditando uma, é, de forma perfeita mesmo. Agora bem, que tem o seguinte, né? então mais então eu deixei umas cópias a mais aí e quem mora perto de alguém faz a faz um rolinho de combinar e tirar copas né? Fazer a meditação agora Eu vou explicar Eu coloquei em texto assim O título do texto é Cedendo a totalidade de Deus As pessoas que estão com dificuldade De fazer a meditação sugeri o seguinte Quando fechar os olhos fazer a meditação Coloquem uma ideia, o seguinte Que essa meditação vai ser, na verdade Uma rendição Total a presença total de Deus. A meditação, na verdade, é isso mesmo. Né? Deus é toda a existência. A gente medita para reconhecer isso. Então, se nós ficarmos com aquela preocupação de afirmar que Deus é poder, Deus é único, ficar afirmando mentalmente, uma que essa força mental ela não vai funcionar é no campo que a gente deseja. Né? E o outro pode levar até a fadiga mental de ficar mentalizando mentalizando e dar aquela impressão que mentalizou que existe aqui e não Funcionou. Eu lembro aquelas frases de que não senti nada, né? Aqui um tempão lá, meditando me, me que eu e Pai somos um e não senti nada. Então eu sugeri o seguinte: que a gente fecha os olhos, nós vamos soltar a nossa existência, como se estivesse rendendo uma rendição total. Eu coloquei de ceder a totalidade de Deus. Tá. E o passo seguinte é lembrar Que não tem ninguém para ceder a totalidade de Deus Então o, o passo inicial seria Nós vamos ceder a totalidade de Deus né? Por quê? Quando a gente vai fechar os olhos para meditar Nós estamos de alguma maneira E que Deus não é a totalidade ainda E se já tivéssemos com essa noção, não iríamos acreditar, né? Então, tá. então, nós vamos fechar os olhos e reconhecer o quê? Nós vamos nos entregar à totalidade de Deus, a rendição, como se diz assim. Eu me rendo a essa verdade que Deus realmente é tudo. Eu conto o seguinte: é que este eu que se rendeu é que não existe. Então, é colocar naquele pontinho ali também Deus.